Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Tô aqui, meu estúdio quase pronto. Olha o meu revestimento acústico. E é isso que eu quero explicar agora pra vocês. Como é que a gente está fazendo esse revestimento. Porque é muito, muito fácil, muito prático. Se você tem uma sala de música, se você tem um estúdio, se você tem um home theater. Esse aqui é o material é um material fonoabsorvente que a gente chama. Ele é para condicionamento acústico. Ou seja, ele foi feito pra melhorar a qualidade do som para as pessoas conseguirem escutar melhor com mais clareza e esse material aqui é um painel de uma de vidro com um forrinho assim de véu preto ele é muito comum na utilização de obras de cinema tá? Obra de casa de máquina também, a gente coloca bastante ele, mas eu acho que o painel é uma gila de rocha ou lã de pet que o pessoal acaba utilizando. Não é tanto um lã de vidro, não. Mas ele funciona super bem e eu vou mostrar como é que a gente faz a aplicação, de uma maneira super fácil e super rápida. Então, nosso painel, ele tá meio bicadinho porque ele é sobra de obra, né? Aqui no estúdio a gente tá aproveitando tudo. Lembra que eu falo que a gente não usa nada? Então o que a gente faz? A gente pega um perfil cartola, fixa ele na parede... Aqui, ó, a gente tá botando aqui, ó, um parafusinho só. De aqui tem dois. Mas depois a gente vai colocar mais. Aí a gente encaixa o painel de lã entre um lado e o outro. Então a borda do painel fica aqui, ó. Fica engatada aqui e fica engatada aqui. E pra dar o um acabamento na borda do painel, a gente pegou a cantoneira 2530 ou então a 15 30 a gente botava de 3 cm pra fora, que dá o acabamento da borda. Fica legal, né? Na parte de cima, você pode botar o acabamento da borda ou não. Aqui, ó, e na parte de baixo também. E aqui em cima, ó, o Geraldo fez uma gambiarrinha. Ele pegou um pedacinho de cantoneira e furou ali, ó, com parafuso, o capetinha. E o parafuso 25 para poder fixar melhor o perfil <risos> e estabilizar para ele não escapar. É o pulo do gato do Geraldo, esse aqui não é do Esclay não, é do Geraldo. <risos> e o legal desse painel é que se você tiver que fazer algum recorte igual a gente tem aqui, ele é super fácil, você corta com estilete sem nenhum tipo de problema. A tomadinha ali também dá para você ver, tá vendo? A gente corta super fácil. E ele fica bacana, não, não, tipo assim, não é bonitão nem nada, mas é super funcional. E ele tem um excelente custo-benefício. Ele, eu acho que é um dos materiais mais baratos absorvente que você vai achar, né? E o legal é que ele é incombustível, né? Ele não pega fogo, é diferente da espuma, que é auto-extinguível. Mas é super bacana, super recomendo. Vamos ver daqui a pouco como é que vai ficar a minha super parede. Gente, olha que lindo, eu estou apaixonada. Geraldo já montou até a minha mesa com minha cadeira rosa. G, você não existe, você é demais. Painel das ferramentas, cimentícia. Ai, gente, que amor! Uh! Que felicidade, estou muito feliz Olha o meu painel acústico, que coisa maravilhosa Acabou Meu estudo está pronto Agora vamos só para os detalhezinhos de decoração, mobiliário, Essas coisas Mas eu tô mega, mega, mega feliz E o mais importante Eu quero saber Você gostou ou não gostou desse especial? Sei que no final eu não acabei fazendo 100% de tudo sozinha <risos> Porque o meu piso começou a ficar fora do esquadro Aí eu fui pedir ajuda para o Geraldo e aí depois ele me ajuda na lã de vidro que coça. <risos> Mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe. E tem que pedir ajuda quando não tá conseguindo. Eu acho que esse é o mais importante. Ter a humildade de pedir ajuda. E eu fui lá e pedi ajuda. Pois bem. Espero que tenham gostado muito desse especial. Gostado dos meus revestimentos. Gostado do meu piso. Gostado do revestimento acústico. Gostado da minha pintura. Gostado das minhas tomadas. Se der curto, vocês já sabem, tá? fui eu, não foi geral, coitado, não, eu falo com ele. <risos> então, pessoal, grande beijo. Dá um, um like, dá uma curtida, bota seu comentário aqui no vídeo, conta pra mim do que, que você mais gostou desse estudo de dama. depois vocês vão ver eles prontinho, ele prontinho, todo mobiliado, todo decorado, pronto pra ação, pra gente fazer vários, vários, vários materiais, vários conteúdos e tudo pra você que quer entrar no mundo do Steel Frame. Beijos, tchau, tchau, até a próxima.